300% a mais do que eu cobrava antes. Peraí, peraí, anota, porque isso aqui não vai ter de novo. O custo tá pago, tá? Eu queria ter entrado na turma anterior. faz a gente refletir muito nas nossas ações, nas nossas atitudes e no que é que a gente precisa melhorar. Porque não é só uma formação, é uma transformação pessoal também. Vocês não sei como aí, mas vocês conseguiram libertar esse emocional, tá? aí? eu sou dura da queda. Não é à toa que eu que eu não fui dormir logo. Sensacional! Esse tipo de exercício, ele bota para fora suas sombras, seus medos, ele é, desencadeia um processo de crescimento. O meu processo de estar aqui é gratidão pela vida. Meu olho tá cheio d'água aqui, Giovanni. Foi uma conexão muito profunda. Um método muito simples, muito prático, muito aplicável, num passo a passo muito coerente, né, com os pontos bem conectados, que nos leva a uma transformação. Solucionou vários problemas meus. Intenso, né muito intenso. Eu fui tomar banho e as ideias começaram a brotar na cabeça. tá está fervilhando. Muitos aprendizados, muitas trocas. Os treinadores todos maravilhoso. de uma entrega do Cláudio e de todos os mentores aí, fenomenal. Eu e minha equipe estamos aqui para dar o nosso melhor. Nós já tivemos participantes de Portugal, Japão, Brasil, Londres, Peru, França, Alemanha agora só falta você.